Olá pais, tudo bem? Nós vamos falar aqui hoje da sexta frase, das sete frases que você não deveria falar para o seu filho. E a sexta frase é... Meu filho, você precisa aprender a perder. Quantas vezes já falamos isso para os nossos filhos e às vezes nem paramos para pensar o real significado dessa frase? Muitas vezes quando falamos isso... Assim como tem acontecido em relação às outras frases que nós falamos, muitas vezes queremos passar um significado enquanto estamos passando outro. É muito importante essa comunicação entre pais e filhos, porque é assim que muitas vezes limitamos o comportamento dos nossos filhos. É um primeiro momento para que a gente possa despertar em relação àquilo que a gente quer passar para eles e a forma que nós estamos passando para eles. Então quando falamos dessa frase, né, geralmente estamos lá num belo dia de sol, de um... É, num parque, num clube, na casa de amigos mesmo, às vezes até de parentes, é, estamos lá e de repente vê um menino chorando ou com raiva ou apelou com alguém e porque perdeu para um primo ou para um irmãozinho mais velho, geralmente alguém mais velho, e aí ele já vem né, com aquela cara, geralmente vem bravo já vem muito triste. E você fala, filho, você precisa aprender a perder, filho. já te falei várias vezes, você precisa aprender a perder. Reparem isso, pais. Vocês mesmos que estão aí vendo o vídeo agora, falem vocês três vezes. Eu preciso aprender a perder, eu preciso aprender a perder, eu preciso aprender a perder. Fica ruim, não é? Imagina você falando isso para o seu filho durante anos, sendo que você não quer que ele aprenda a perder. Pelo contrário, você quer que ele aprenda a ganhar sempre, que ele se supere e que ele consiga cada vez mais vencer desafios. Quando a gente aprende a perder, pais, estamos aprendendo a derrota, estamos aprendendo a ser fracassados, é isso mesmo. Pode falar, não, Léo, mas quando é, eu falo isso, eu quero que ele aprenda com a derrota. Olha a diferença, olha a diferença. E precisamos ficar falando isso? Filho, você precisa aprender a ganhar. Filho, você percebeu aonde que você errou, o que que você fez e... Exatamente, entendeu? Para que, que ele possa entender que para ele ganhar na vida sempre, ele vai ter que planejar, ele vai ter que criar, ele vai ter que mudar processos, ele vai ter que fazer de uma forma diferente. Se ele fizer sempre tudo do mesmo jeito, ele vai ter o mesmo resultado. Então quer dizer, a gente começa a trabalhar com ele conceitos novos, quando a gente fala para ele que ele precisa aprender a ganhar, ou mesmo que ele precisa aprender com os motivos pelos quais ele teve aquela derrota, ou ele perdeu para alguém mas não fale para ele papai e mamãe que ele precisa aprender a perder e não é isso que você quer perceba que quando ele ele vem com esse sentimento de derrota ou chateado ou com raiva enfim porque perdeu para alguém é um momento de tristeza nele. e são os momentos de tristeza quando nós mais conseguimos refletir e fazer grandes transformações então ensine para ele a trabalhar com a tristeza. A tristeza tem esse componente positivo, que é fazer a gente refletir e superar as adversidades. Faça com que ele aprenda com isso. Isso é muito importante para ele, ele precisa aprender isso em casa, com você, papai, com você, mamãe. Perceba como é importante, na hora que você for falar isso, ah, filho, você precisa aprender a perder, você vai se lembrar, não. Ele precisa aprender a ganhar, sempre, na vida, em tudo, ok? Então, pai, se gostaram, Curtam aqui o nosso canal, se inscrevam nele, ajudem a divulgar para os outros pais, compartilhem. Se isso fez sentido para você, pode ajudar outros pais também. Lembre-se que aqui são pais aprendendo juntos. Um abraço!